Uhum. Eu ah, sei é tudo, sim. sei sim, tudo se Vasco Aliás, há aqui uma coisa que uh, os ouvintes têm que saber O Vasco não é a primeira vez que vem a este programa Na verdade é a terceira vez que vem ao longo dos anos, é certo E em 2016 nós conhecemos isto há 4 anos Justamente a propósito de um livro que agora é a realidade Não é só, não é só este uh, Este é o primeiro que se chama Redes Sociais 360 Como Comunicar Online Onde fala sobre social media Uh, mas a verdade é que há um outro, que é Martin Digital, de A a Z, que também é editado no mesmo instante, na mesma altura, agora mesmo, Vasco. Só que um é, é a primeira vez que é editado, e este aqui tem 4 anos. Eu, eu curiosamente, eu, eu, eu começava por isto, porque este é que está em destaque neste programa, na verdade. Vou mostrar este aqui para a câmara, estão a ver? Uh, ah, eu agora podia fazer... Bem, agora não dá. Mas, uh, mas a verdade é que há uma pergunta que se torna absolutamente obrigatória, que é, o que é que mudou nas redes sociais em quatro anos.